Presidente. Pois ele. Um minuto para esclarecimento pois. aqui do... vereador. Obrigado, até é para é, auxiliar a fala do vereador Júlio do guarda Filho A gente tem visto aí algumas falas de alguns vereadores, presidente E que fica no, na coisa subjetiva, fica no, no ar Eu gostaria que fosse nominado esses puxa-sacos que o vereador Diego Guimarães disse aqui Que quando vem secretário aqui, em vez de fazer perguntas, fica puxando o saco com certeza, para mim, não serve essa carapuça. Não, não aceitaria que, que, ele, que ele jogasse isso para mim, com certeza. Eu gostaria que ele ou respeita ou coloque nomes. Só isso. Isso tá? aqui é o parlamento. Isso aqui não é a casinha da Manjola, não. Senhor presidente, acho que o vereador Renival não acompanhou a discussão, mas ele estava falando que o vereador quer era o é, chi, chi, chi, chi, chi, chi. Nobres é. pares, nobres pares. Nobres pares, vamos, vamos dar prosseguimento à sessão. Pela liderança, o vereador Juca do Guaraná. Nobres pares, nobres pares. Está suspenso a pensar está surpreso por 15 minutos.